Eu sou Bernardo Inharra, consultor de indústria aqui do Sebrae São Paulo, e hoje estamos na cidade de Óbidos, trazendo os 24 empresários do setor de turismo e da gestão pública do estado de São Paulo, e para conhecer esse cenário fantástico de Óbidos em Portugal. Nesse momento estamos numa loja conceito da Comur, que ela aparentemente vende peixes em conserva, mas não é só isso, vocês podem ver aqui atrás de mim, né, todo o contexto literário, uma verdadeira biblioteca, né, estamos aqui é, presenciando essa, esse conceito que a gente vem explorando junto com a, a Câmara Municipal de Óbidos, que é o Place Branding, então você tem toda uma gestão de imagem de um destino totalmente conectada com sua oferta de produtos e serviços. Para agregar mais, atrair mais turistas e assim conseguir fazer o país inteiro né? conseguir faturar mais com o turismo e com os negócios aqui em Portugal.